Hoje a gente vai ensinar pra vocês as nossas 5 dicas de belezas mais estranhas. estranhas. Confere, Confere o vídeo. E aí meus Coco Monsters mais lindos <risos> do mundo, tudo bem com, com vocês? vocês? Eu sou a Otávio Seide, eu sou a Manuela e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Biscoito. A gente tava navegando pela internet e a gente viu dicas de beleza super estranhas e a gente parou pra pensar de tipo, nossa, essas pessoas são super estranhas. Aí a gente percebeu que a gente também é estranho E decidiu pautar meio que tudo de esquisito, diferente que a gente costuma fazer Pra beleza ou pra cuidar da nossa cara durante o dia a dia A primeira coisa mais estranha de tudo é que assim, gente Eu sou fissurado pelo meu cabelo estar arrumado Ou seja, se eu vou num lugar e meu cabelo desmonta Eu meio que automaticamente quero vir embora O meu dia vira uma bosta e tudo dá errado então... É tipo, no meio da balada ele fala O meu cabelo caiu, eu falei, vamos embora Caiu, aí fala, vamos embora A festa é tão legal, não, a gente vai embora porque meu cabelo caiu acabou. Já era, acabou a festa, acabou a balada Porém, se você de repente está na casa de algum amigo seu Ou em algum lugar que tenha sabonete Você consegue recuperar o seu cabelo Então se você do outro lado tem cabelo curto E tá no meio da balada ou da festinha E é que nem eu, e o cabelo caiu e acabou toda a graça Então essa dica é pra você o cabelo caiu, o topete tá mole e tá tudo bem, bosta. Então, pega um sabonete, molhe as suas mãos e faça uma melequinha com ele. Passe no topete, ajeitando do jeito que você curte, e deixa secar. Ele seca bem rapidinho e fica firme. no caso para quem tem cabelos longos e eles estão tipo tá detonado zero. daí tipo assim você tem um cabelo colorido inteiro ou tipo, um pedaço um a dica é o seguinte misture um pouco de creme para o cabelo e azeite de oliva ele tem um alto teor vitamínico. Sendo assim, junto ao creme, ele repara e fortalece os cabelos. Passe nos fios e deixe por uns 30 minutos e depois lave abundantemente. É que quando acorda, acorda tipo inchado assim, então o meu rosto ele incha com muita facilidade, até porque eu sou uma pessoa alérgica e tudo mais, então geralmente quando eu tenho que sair e eu dormir um pouquinho demais e eu quero que o meu rosto fique certinho, bonitinho eu costumo usar essa dica aqui eu passo pedrinhas de gelo pelo rosto porque elas desincham o rosto diminuem toda a vermelhidão da pele e das espinhas, caso você tenha fecha os poros e vale mais ou menos como um primer natural Continuando em cabelo Eu tenho cabelo muito comprido Quem também tem cabelo muito comprido Às vezes até curto, mas eu acho que isso acontece mais nos cabelos muito longos Porque às vezes você tá muito tempo sem cortar O que que são? As odiadas As pontas duplas Então eu uso essa dica pra tá tirando as pontas duplas você vai precisar de uma tesoura para fazer isso. Torça bem a mecha do cabelo e automaticamente os fizinhos malditos vão começar a saltar. Estas são as pontas duplas. Basta cortar com delicadeza e pronto sem pontas duplas. E de todas as dicas mais interessantes assim, que a gente costuma usar é que eu tenho muita bolsinha é uma bem no, ruta, no olho assim. é, tipo, a Manu tem pouco mas ela também tem o meu é tipo pra dentro e às vezes ela ou tá muito inchada ou ela tá muito escura e daí a gente vai sair para não ficar tacando corretivo na cara e fazendo aquela maquiagem muito pesada muito fake a gente costuma usar essa dica aqui Usando dois sachês de chá de camomila fervidos e já frios, como compressa por uns 40 minutos no rosto, ele desincha as olheiras e clareia a pele, principalmente se você tem marquinhas de espinha. E também ajuda a diminuir a acne. Dica de bruxa, hein? Mais. toma um pouco de cuidado com o chá de camomila porque eu não sei se você vai ter alergia ou não então teste num pedacinho da sua pele antes em vez de colocar direto na sua cara porque de repente você tem alergia à camomila sua cara fica muito maior mais inchada do que ela já está <risos> é isso aí, essas são as dicas que nós usamos, são cinco dicas diferentes e que realmente a gente faz e funciona, e funciona tipo mesmo numa boa. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Deixa seu comentário também pra gente saber o que você aí tá aprontando do outro lado, se você chegou a fazer alguma das nossas dicas, ou se você aí tem alguma dica muito mais esquisita do que a nossa, pra quem sabe a gente testar na nossa vida. Então é isso aí, até a próxima aí, falou!